aqui em frente ao Cine de e Cultura, onde a Yone Sancho vai se exibiu hoje, né? Falar algumas, responder algumas perguntas e aqui ficou marcada a manifestação de apoio dos libertários, a liberdade de expressão né, que ela tem e que infelizmente ela não tem em Cuba. Né? Eu já vi alguns aqui que. Estão aqui para protestar contra ela, então vamos ver no que vai dar isso aqui, né? Então a questão é, eu vim aqui, eu sou de Campinas, sou Paulo Portela é, Tem um canal do Youtube chamado é, Barra Portela Paulo Eu vim de Campinas para cá só para ver a Ione falando as verdades sobre Cuba Infelizmente falando sobre aquela ilha que é presídio Aquela ilha que é dividida em dois presídios, um que tem comida que é Guantamo e outro que não tem Então eu vim aqui para ver as verdades sobre Cuba e conhecer mesmo a Ione, né, pra... e por ser partidário da liberdade de expressão, eu quero ver a falando da liberdade de expressão e antes da... de dar apoio, a Ione dá apoio à liberdade de expressão. Certo, e o que, que você acha assim, desse pessoal que ficou perseguindo ela em Recife, na Bahia, quer dizer, protestando contra contra a visita dela e, e querendo até bloquear né, o direito dela de, de, de falar essa expressão. Então, a questão é o seguinte, esse povo critica o fascismo, mas na verdade eles acabam sendo os fascistas por tentarem restringir a liberdade de expressão. Então, eles tentam restringir a liberdade de expressão, falando, acusando ela de inimiga do movimento, de traidora da revolução, sendo que ela fala apenas verdade sobre Cuba. Então, isso é inaceitável, tentar exercer a liberdade de expressão dela por causa de uma ilha que eles acreditam que seja uma utopia, que seja as Mil Maravilhas, e que não é, não chega nem a ser perto disso. Cuba é uma ilha presídio. Talvez eles, nem, eles nunca tenham sequer pisado em Cuba, né? E apoia uma coisa que não que nunca viram, né? E outra coisa, por que, que tanta gente foge de Cuba? Então, A, a, própria, a própria Ione falou, falou assim, eu não ligo para essas manifestações, eu queria poder manifestar assim lá em Cuba também. Uh -huh. Ela mesmo falou quando ela foi agarrada lá no Recife, essas coisas. Então a gente precisa dar um apoio a ela, e gente tudo dá um apoio à liberdade de expressão. Não pode ficar desse jeito que está aqui no Brasil. Aqui com o Eric escravo ele vai dar, falar sobre o ah. que, que ele acha da Ione de Cuba, essa situação toda aí. Eu fico muito, muito, muito feliz de, de a Ione. Aqui, ah, eu acho que é uma oportunidade ah, dela conhecer um pouco do Brasil e da gente conhecer um pouco de Cuba. E a gente escuta, eu tive a oportunidade, eu nunca fui para Cuba, mas eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da cultura cubana, porque eu morei um tempo em Miami, porque eu gosto muito de salsa, tem muita ligação com a cultura cubana. Mas a maior parte das pessoas não tem, né? então ah, tem um pouco essa coisa do dia a dia, quer dizer, como é que é você ficar... Ah, na vida de um hospital, por exemplo. As pessoas dizem, puxa, o tratamento em Cuba é bom porque o cara fez um tratamento não sei o que, não sei o que, não sei o que, especial e tal. Ok, o cara pode ter lá um tratamento especial que é uma conchamaria, um mas a realidade do dia a dia da saúde pública cubana é muito, muito ruim os motivos disso é porque uh, o médico ele vai ganhar uma coisa muito próxima, ele vai ganhar profissões que exigem muito menos responsabilidade e muito menos energia. Uh, médico não é uma profissão simples, o cara tem que botar muito sangue. Né? E até a gente comprova pelos vídeos que postam no YouTube da, da situação de vários hospitais, né, que eles chamam de hospitais em Cuba, e tá de, situação deplorável. Assim, é exatamente, tem um caso até de um vídeo, acho que até legal procurar isso, Daniel né, Prado. de um cara que filmou os hospitais e depois teve um monte de problema para tirar o vídeo de lá, ah, um monte de sanções, é, etc. É, mas a, a culpa não é dos médicos, a, a é culpa do sistema. né? Se o cara é bom, ele não, não tem recompensa. Se o cara é ruim, ele não, não tem nenhum problema ele não vai ser demitido. Então, acaba ficando... a pessoa vai levando a coisa naquele banho-maria, naquele vai não vai Mas é muito bacana ela estar aqui. Ela, até mesmo essa questão dela poder ouvir opinião contrária. Bacana isso. Não é uma coisa que está acostumado a ver em Cuba. Né? Você tem aquela Você tem direito a ter opinião desde que a sua opinião seja a opinião da maioria. Aqui não. Aqui nós ainda podemos ter uma opinião divergente. Eu acho que é uma grande oportunidade. Vamos ver o que ela tem aí para te dizer. Muito obrigado pela sou músico, estive em Cuba duas vezes pela questão de trabalho assim. O que eu vi lá, não assim, é um exemplo para se seguir em lugar nenhum do mundo, salvo Coreia do Norte porque assim quando a blogueira vem fazer um, uma conferência aqui, né, falar do, do blog dela, falar de liberdade, né? Eu acho um absurdo gente aqui tentando impedir isso, né? Certo. Que é ditadura aqui no Brasil, né? então, ah. tá? Tá chamando, contra contra a liberdade. Eles, eles, não existe lugar nenhum do mundo. Eu acho que sim, a gente deve apoiar ela. Porque... Certo. Legal, não. E, é e, e que isso já seja o um começo de de uma mudança, apesar de difícil, né? Quem sabe lentamente vão tirando certo. essa nossa, eu fiquei verdade. horrorizado, eu nunca esperava uma reação dessa no, no meu próprio país. É, chega a dar vergonha, né? Porque... Dá, ver, dá vergonha é, no meu país, assim, é. velho, pessoa lutando contra é uma pessoa que, que, que apoia a liberdade. É, é, é e aí que eu pergunto, né, a quem interessa ser contra a liberdade, né? Isso, essa que é a grande questão, né? É, quem é que não gosta de liberdade? Né? É, é, é complicado, assim. então assim, e saber que tudo isso também é inflado, é né? porque os jovens aqui do que 19, 20 anos, não sabem de nada, não conhecem nada da vida, Então, estão aqui lutando, porque é contra o PSDB. Não tem contra o PSB, a favor da liberdade. É, é. Aqui não tem PT, não tem PSTB, a favor da liberdade, né? E as pessoas vestem a camisa vermelha para lutar contra a liberdade, o que é isso? É. então tá, então a, a, verdade... a opinião pública não vê isso, né? É. As pessoas vestem a camisa 13 lá e lutando contra uma pessoa privada da liberdade. É. Então é uma coisa que não bate aí, né? Não, e fora a, a, o que eu vejo assim, a conivência né? é. do próprio Brasil, né? O, o do Lula, da Dilma com Cuba, né? Quer dizer, eles tratam como se lá não houvesse preso político. Tipo, como se não é, fosse algo assim, nada pra ser criticado, né, e, e, e até, e até é, de certa forma é, apoia, é, né. É vergonhoso o que eu vi lá, você não vê um carro na rua, coisa desetiva assim, sabe, as pessoas assim, que nunca saiu... Acha que esse mundo é utópico, esse mundo que a gente vive no Brasil ou nos Estados Unidos, que a gente tem poder aquisitivo, que pode comprar as coisas, que pode trabalhar para ter as coisas. Isso, na cabeça deles, não é, é meio utópico para quem não quer sair de lá, uhum. é uma coisa que nunca vai acontecer, talvez um dia aconteça. Certo. É, exatamente. E fora assim, o Brasil ajudando, né? Quer dizer, está tendo dinheiro público, pago por todos, para ajudar a reformar Porto, Porto de Marial em Cuba. Quer dizer, tem um, tem um monte de. tem muita coisa envolvida por trás, né? Então, é, é, eu fico imaginando que interesses tem por trás disso tudo, né? Em torno de, de, de manter Cuba exatamente como, como ela está hoje. Infelizmente, esses últimos 10 anos, a América do Sul está tá bem ruim de líderes, assim. triste, né? Tá triste. Você é. viu o Japão de Colorado Chaves, Chaves, né? O Chaves, né? O Chaves, né? Venezuela, Morales, é. Correia que ganhou agora, a né na Argentina, né? O único que eu, que eu acho que teve braço forte foi o Uribe, da, da Colômbia, esse aí ah. é o Colômbia, olha lá, olha lá. do canal no YouTube. Valeu! Fala, fala o que, que você acha disso aí, desse, desse protesto? Bom, é isso, né? O pessoal, o pessoal tá impedindo a Ione de chegar, né? Está impedindo o pessoal de entrar para ouvir a Ione. Isso aí é... mas hoje eles se mais, mal, hoje a gente vê em maior número e a gente vai ouvir a Ione. São pessoas que sabem que nunca houve uma eleição em Cuba e estão querendo que não exista eleição aqui. São pessoas que geralmente são financiadas ninguém vem falar de Ioane? Ioane. ela foi considerada uma mercenária porque ela come banana, porque ela vai à praia, simplesmente por isso. Agora o Fidel, ele usa Adidas, Chega a Guevara usava Rolex e ninguém fala nada. A Ioane que é mercenária, porque ela escreve num blog. Agora o Cesare Batista vem pra cá depois de matar quatro pessoas e eles acham que é simplesmente um escritor. Exatamente, exatamente. São pessoas que, na verdade, querem poder. Elas não, tão pouco se mexendo para Cuba. Elas querem poder, elas querem fazer uma revolução para o poder estar na mão delas. Se o poder estivesse na minha mão, ela me chamaria de fascista, como elas estão chamando. Mas como está no poder na mão dos amiguinhos deles, eles acham que isso é uma democracia. Exatamente. Isso é um absurdo. Exatamente. E fora, eu duvido que algum desse tenha sequer pisado em Cuba, né? Porque... Nunca! <risos> eu quero ver você pisar em Cuba com o salário de um cubano, que são 20 dólares. Exatamente o que eu disse. Esse cartaz aqui, Exatamente, é isso aí. Ele custa uma coisa que um cubano nunca poderia comprar. E, sobretudo, esse cartaz, ele não será visto na televisão cubana. Exatamente. Misteriosamente, não será visto. Exatamente. Mas essas pessoas querem transformar isso aqui em Cuba. E querem chamar a Ioane, uma escritora de mercenária. e fora o, o próprio dinheiro público, né? A gente sabe que o Lula destinou milhões aí para a Agora o JS que está aqui enchendo o saco. É. é o dinheiro de vocês financiando a ditadura. Eles não, que não querem saber se vocês apoiam isso ou não. Eles dão dinheiro e pronto. E financiam e acabou. Exatamente. Isso aí. Deprimente. É, mas tem um contraponto aqui pelo menos. Né? Tem humor. É. Tem humor. Boa, boa. Essas pessoas são humor. É, exatamente. Valeu. A grande contribuição do comunismo à humanidade é da risada. <risos> boa, boa. O que você acha disso aí? É uma pena que isso não possa existir em Cuba. É uma pena que o que eles estão defendendo é justamente o oposto do que eles estão fazendo. Mas não tem problema, a gente está aqui para lutar pelo direito deles também. De um lado gritaram livre comércio, do outro gritaram mercenários. Aonde que alguém quer simplesmente comprar ou vender alguma coisa é um mercenário nesse mundo? Está muito errado, está muito errado. Livre imprensa libertária aqui ó, eu, você aí também, vambora cara, vamos acabar com esses caras você não acha uma contradição que eles, eles estão contra o embargo dos Estados Unidos e ao mesmo tempo contra o livre comércio? Quer dizer, tem um cartaz amarelo ali gigante que é contra o embargo americano. É. Eles querem eles querem, eu não entendi, eles querem, eles querem ditadura, querem comunismo, eles querem os produtos americanos, eles querem vender para os americanos, eles comprar os americanos, eles não sabem bem o que eles estão falando. É, exatamente, isso aí. Eles não sabem. Eu acho que os dois lados do movimento estão competindo. Eu tenho O que foi rasgado esse... ele vai contar pra gente, pode falar. Meu nome é Rodrigo Neves, eu vim de Santos até aqui para participar da manifestação a favor da liberdade de expressão e da liberdade da Ioane Santos manifestar o que só fora de Cuba ela pode falar. E aqui eu pude testemunhar mais uma vez a violência do pessoal da esquerda-esquerda organizada no Brasil, mais especificamente da esquerda-esquerda patrocinada por Cuba no Brasil. Agora há pouco eu fui por dois militantes da UJS que não só rasgaram o meu cartaz, como também me agrediram com uma cotovelada na cara. Isso é o diálogo e a democracia que essas pessoas trazem. defender liberdade de expressão ao mesmo tempo. Então, eu resolvi transformar essa piada em uma piada concreta. Vou levar a vida com mais humor. Quem sabe assim a gente melhorou alguma coisa? E, e, e você acha, assim, você não acha contraditório Vi eles escrevendo assim a ah, gente é contra o embargo e ao então, mesmo tempo é contra o livre comércio. Como é que pode ser contra o embargo? E livre comércio. Desculpa, cara, mas eu não vou te levar a sério se você levar a sério o marxismo. É, é... uma chuva de contradições é que dá margem ainda mais piadas. Isso aqui não é uma maior contradição? O que você acha disso? Sem dúvida. Ouvi aqui gritos contra o embargo, mas na hora que a gente gritou a favor do livre comércio, a gente foi vaiar uma contradição absurda, o que a gente tá vendo aqui são jovens absolutamente ignorantes, sem dúvida nenhuma pagos, é muito triste a gente ver isso, mas eles estão com o direito deles também, infelizmente a gente ainda tem isso aqui, por enquanto. E o mais contraditório é que eles não deveriam fazer isso tudo, né? de jeito nenhum. Quando a gente grita, quero ver fazer isso em Havana, eles estão olhando com cara de tonto, então a gente está vendo aí jovens mentalmente esclerosados. O que vocês acham do, do, do pessoal que está contra ela, contra a liberdade dela se expressar aqui? Eles são hipóticos, eles defendem a liberdade de expressão, mas só quando na verdade favorece eles, quando é uma uma opinião contrária ao socialismo que eles estão feitos, Eles defendem tanto a censura e eles são agressivos por quem pensa diferente deles, e toda manifestação é muito é claro, agredir a manifestante escoça. Rasgam cartazes, a liberdade que eles defendem é de rasgar cartazes alheios. Opinião política contrária só eles podem ter. Então é assim, você vê hipocrisia toda hora. Eles querem defender uma ditadura ou a liberdade. E eu não sei como é que alguém contra a liberdade. Não entendo, também. Ah. Um... E eles, def eles defendem, por exemplo, uh, que são contra o livre mercado. Mas eles falam que o embargo é uma das coisas ah. que mais traz pobreza Então é hipócrita como todos. Eles não defendem o livre mercado, mas também criticam o embargo. É a contradição maior aí que eles não explicam, né? Sim. Nós também somos contra o embarque, nós somos contra o mercado. Diz que eles Boa, boa. Isso aí. Valeu, hein? Valeu. E aí, Amanda, onde está? Eu tenho a cana. Eu quero ver, mas isso é, Amanda. Me gustaría que houver uma reforma que permita a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de criação de fuerzas políticas diferentes ao Partido Comunista, pero me parece que las reformas raulitas no van en esa dirección Si esas vontades y esas tuas ambiciones son comunes a todo el povo cubano ¿Por qué no é una persona popular? ¿Por qué no é una persona que es benquista? yo no soy la persona indicada Yo no soy la persona indicada Fica quieto! Não, Educação! Por que você lá não é uma pessoa que as pessoas estão usando como. Eu andaria com santinho, senhor. Andaria com santinho. Mas o que eu te posso dizer é que cada vez que eu camino por as calles de La Habana, é. cada vez, mínimo 3, 4, 5 pessoas me identificam, se acercam e me dão sua simpatia. Justamente antes de chegar aqui. Isso é ridículo, cara. Cuba, tratamos, a saber qué va a pasar en el final. Pero sí, tengo la impresión, es? De que muy poco, muy poco va a porque especialmente el, eh, Cuba es un país que tiene poco pocos recursos financieros para comprar de fuera, ¿no? A veces no se compra más no por el tema del embargo, sino porque la improductividad del país os recursos materiais dão ineficiência, o colapso vai terminar comprar que mais vai acabar a justificação para o sistema político. Porque se vai a justificação, não se qual é a medida política que você propõe? Qual seria a medida política primeira se houvesse, depois, a, se houvesse a abertura completa? Se o Raul Castro Mendes disse, bom, agora nós vamos fazer um regime democrático, de fato, o que você acha que precisaria... É, o que... A Como é que é? Desculpa. Eu a de Despenalizar a discrepância. eu quero muito falar. seja bem vindo. Aqui tem um dizendo o seguinte, um venezuelano, ele pede uma mensagem para os venezuelanos que vivem exilados. O que, que você diria para que eles tenham forças para voltar para um país tão decadente? A gente sabe que a Venezuela, durante anos, era o país que tinha o petróleo mais barato do mundo para os Estados Unidos comprar e tinha uma elite fez um estrago muito grande na Venezuela é, mas o preço tabelado né a pergunta foi meio suspeita né o povo está contigo, Chaves o eles querem agora que você fale esse senhor que está exilado aí não sabem de que linha política que ele é mas ele não que ele está exilado é bando de troglodita aí sem errar o bate-papo Todo mundo vai sair perdendo porque ó, um grupinho aí se acha que pode falar mais que os outros. a ah, cara. No final eles conseguiram o que queriam, ou seja, estragar o evento, né? Acabar antes da hora e é isso que eles querem. É a, é a única, o único objetivo deles é calar e colocar uma mordaça em todo mundo. Né? Não, não tem esse pessoal não defende liberdade. Eles são anti, anti liberdade né? Então é isso. Isso é o símbolo da ditadura. É um grupo, um pequeno grupo de seus interesses querendo dar ordens para a maioria. É né? isso, que, isso que se chama de ditadura. Eu queria dizer que esses barraqueiros todos que estão dizendo que conseguiram o que eles queriam estão enganados, porque o silêncio dela diz muito mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter falado. Só isso. Acabou o entendedor? Minha palavra já basta. Você Valeu. Pode